Galera minimalista, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo que eu trouxe, dessa vez não foi o Tomás que trouxe, mas eu não assisti esse vídeo, então assim, eu peguei agora no canal do Matt Davila, esse é o diretor daquela série famosa da Netflix do minimalismo, Minimalistas. tem dois caras lá, dois atores, mas o diretor é o Matt Davila. É um cara que tem um canal no YouTube que fala sobre minimalismo e é bem bacana, apesar de falar em inglês, não sei, eu acredito que seja americano é, Então a gente vai ver aqui um tour pela casa dele Vamos ver, esse é o tour atualizado, tá? Porque ele tem vários tours pela casa Esse é um tour de dezembro, tá? Então faz seis meses que foi pro ar Deixa eu colocar aqui para vocês verem nosso colaborador Tomás tá aqui, como sempre, manda um oi aí, Tomás Olá, pessoas Hoje, Tomás, nós vamos ver um vídeo que nem eu nem você viu, então, vamos lá Eu também quero aprender, viu? É, ó, você vê que o, o Matt, ele já morou em vários locais E ele sempre faz a casa dele minimalista, como sempre Porque ele segue esse estilo lá, risca, e ele é um cara muito bom, muito inspirador, inclusive Bom, é... Esse é menos minimalista eu... da, da, dos lugares que ele tem. É, é, eu acredito que ele, como ele sempre diz, ele adapta a rotina dele. Então... É, ah have... lá, ele tá falando que é o primeiro apartamento que ele tem um, um armário de casacos, né? Eu não faço ideia de quanto isso seja importante, porque... É, eu que aqui pra nós é não, é, não é um lugar frio aqui, mas pra eles deve ser importante. E aí esconde a bagunça, ele tá dizendo assim que o armário é legal porque ele esconde a bagunça, fica tudo à vista, né? <risos> <risos> É, sempre tem uma zoeirinha, um match do muito brincalhão. Ah, ele tá mostrando o cantinho aqui, eu vou dar uns pausas, uns para pra gente comentar. Cantinho do, do café da manhã, bonitinho, eu, é, é, como você disse, eu acho que aqui é bem frio, porque tem esses pelinhos, né? Nos lugares... Tranquilo, brincam um o branco com um preto, um contraste. Olha, eu vou fazer um comentário aqui, eu sei que eu uhum. vi pouca coisa pra falar isso, uhum. mas eu tô com a impressão, assim, de que não é, sabe, o que a gente tá acostumado a de ver uma casa minimalista. Sim, porque eu acredito que ele não pensa muito na parte, assim, decorar e deixar como uma cara de casa minimalista, mas tem poucas, poucos objetos e tudo mais. Ele vai mais pela função. É, ele inclusive ele fala, de... esse apartamento não é muito minimalista. Ó, oh, essa é a cozinha dele que não tem uma cara minimalista se olhando de cara, mas lavadora, secadora. Ah lá, está falando sobre. É, ele tá dizendo, inclusive, que a gente já viu em muitos que, tipo assim, o que você tá acostumado a ver cozinhas, apartamentos minimalistas, é que é tudo muito perfeito e tudo mais. Sim, eu acho que eu também. Eu fiquei também com essa coisa na cabeça. Né? Sim, essa... sim. Ele é assim, ó, ele não utiliza o prato até o fim da vida, ele, ele tá dizendo que eles valorizam as coisas até utilizar o máximo que elas possam. E sim, não tem nada de mais, não tem nada de errado. Né? Na verdade, se é o gosto dele, se ele não se importa com isso, tá ótimo. É, ele tá dizendo, isso aqui, aqui em casa é assim, tá? A gente usa uma caneca todos os dias diferente o café Porque a gente que usa, então tá tudo bem A gente não deixa a vista para não ficar meio poluída, mas é Ah, ele tá falando da, da importância de se organizar as gavetas. Aí você vê que tem um cuidado para organizar Não precisa ter aquela cara branca e preta, nada, sem rótulo e tudo mais Porque isso aqui você vê mas a, a, essa daqui você já usa em casa, né? já é mais ou menos assim né? Ah, olha lá, os, os, os suplementos, as vitaminas <risos> Como eles dizem aqui, ele, é, não é, é. ele não é perfeito Vai, Então até mais é. Se falar que aqui em casa não tem umas dessas, eu tô mentindo, hein? É a sala, a sala já tem uma cara mais minimalista, você concorda? Nossa, mas é, é que assim, mesmo assim eu consigo enxergar algumas coisas minimalistas assim, do que a gente está acostumado, uhum. mas no geral eu nunca falaria que essa casa é de uma pessoa minimalista, sim, né? sim. Então, é, é o que ele está falando que É é o estilo de, de vida, né mas ele já teve outras casas bem mais minimalistas, como ele disse essa é a menos minimalista, agora deixa eu falar um detalhe, você já viu, né por que que essa TV está tão baixa, por que que essa TV está assim? Será que eles assistem no chão? Não, mas não tá muito errado, não, tá? Porque o é? ideal seria deixar na altura dos olhos, tô hum, pensando, a altura que você vai ficar no entendi. sofá ali, ou no, na cadeira. Entendi, entendi. Dá tá brincar é, com a esposa? Ah, aí, aí, né, fomos refutados rapidamente por um, um suporte que... Aí, porque ela tava virada, ela tava num canto, mas aí é por estar tá explicado, tá explicado. <risos> aí tá uma brincadeirinha. <risos> Virou um quadro, né? Teve um cuidado aqui para esconder cabo, que a gente sempre fala, ó, você vê que tem um cabo passando aqui até lá do outro lado. Mas tem um cuidado para pôr ali, ó, junto com rodapé e tal, incomoda menos que aquele fiozão jogado aqui. É, como o vídeo é de, é de dezembro, tá com a decoração de Natal, que é bem simples aqui em casa também, é só uma árvore e só. É um detalhe. É, tá eu, não, eu não posso dizer o mesmo, porque ah, a esposa é gosta. é a maluca do, ah, do, do Natal. Do Natal, é gosta de enfeitar a casa toda. Normal, uma época bonita, o pessoal gosta de fazer. Inclusive, eu acho que ele falou a mesma coisa que a gente acabou falando, que a esposa é a que gosta de decorar as ah, vamos ver o que ele fala sobre espaços vazios. É. Isso aqui, cara, é, um, é o que a gente fala, que a gente sempre tem um probleminha. Muitas pessoas, maioria das pessoas, que é costume de olhar uma parede em branco e falar, tá faltando alguma coisa? E aí ele diz, ele diz aqui que a gente não precisa preencher. Ah, quando, quando vemos um espaço vazio, sentimos que precisamos preencher, mas você realmente não precisa. Inclusive, teve um dos vídeos aí que a gente... Quando a gente terminou de gravar, a gente já começou em off discutindo. É, a off. gente falou... Como nossa somos, é... somos burros ali, né? Exatamente, Não exatamente. Tanta coisa. Exatamente. E, e, Realmente, você... nessa, nessa coisa de ficar... Ah, ali tá vazio, o que, que eu posso pôr ali? Uhum, exatamente, aí a gente acaba... É... Depois entendendo que espaços vazios devem ser valorizados é que inclusive não tem muito detalhe ó, É bem simples, é o que precisa Você vê que é uma mesa de cabeceira das antigas A dele, do lado dele, é um banquinho <risos> ah, Inclusive ele tá dando uma lição aqui para os minimalistas Eu Tô falando, minimalista não precisa ser só branco ou preto Não pode ser qualquer porque... coisa Tons escuros e terrosos Aí fica mais aconchegante, é o que a gente sempre fala, madeira, né? Ah, colocou umas lâmpadas inteligentes aí com um tom de um amarelinho solar, cor do sol. E aí os closets com... Eles colocaram uma cômoda dentro do, do, do guarda-roupa, é uma solução para esconder, às vezes, uma coisa é que incomoda. Esse aí, ele tá reclamando que o móvel é bem ruim. <risos> ela tá falando que as, que as roupas dele cabem tudo na primeira gaveta. E aí a parte da... <risos> é, é aquele negócio, né? Quando você tem um, um marido ou uma esposa minimalista, o outro facilmente é contagiado. Então ela, ele tá dizendo aqui que ela já teve muito mais roupas do passado e ultimamente ela tem se tornado mais minimalista. É que é não um passa pro outro, né? Isso eu posso afirmar, porque só de ser amigo do Alexandre e com ele, eu tô pegando. É, é, é, é, vai por, por osmose, né? Então, eu era o cara colecionador com 60 bonequinhos lá, e hoje não tem nenhum. E, e não faz falta, né? Eu não, tenho que dizer que assim. Foi um processo. Foi um processo, é, pra é, desacostumar e tudo mais. E depois ele... E outra, a gente tem que... Não, é, e outra... Pra ser honesto também, não é que não sobrou nenhum. tá até uns três lá, vai. Sim, sim. Mas você tem que falar do lado também positivo, do lado negativo, de desapegada. Aquilo é, difícil do, do desapego, mas fez uma grana que você investiu em outras coisas também, sim, né? Sim, sim. Ah, e, e não era nem só isso também. Ali, tipo, eu conversava muito na época que eu tava nessa questão uhum. do desapego com o Alexandre. Uhum. Então, e aí nessas discussões aí a gente chegou... Então num ponto assim, mais profundo um pouco da coisa, porque eu ficava esperando as marcas tipo, anunciar o que, que ia lançar e eu ficava já ansioso falando uhum. assim, ah, eu quero esse, eu quero aquele não sei o que então eu ficava já criando expectativa e ficando ansioso. E a marca tá sempre lançando coisa, né? Sim. Então o colecionador fica meio biruta ali, de, tipo, ah, eu quero, quero esse, quero aquele, quero não sei fica o quê. Fica muito ansioso que... e já preparado pra gastar o... sem saber o que é, né? Na hora que lança, independente do que é, meio que assim as pessoas já vão comprando para garantir não perder porque é o tempo limitado, peças limitadas e tudo mais. E isso faz com que a pessoa se torne um consumista de alguma maneira, né? Mesmo que seja só numa parte, por exemplo, ah, eu, eu tenho o meu colecionismo com, com figuras de ação. Mas aquilo te consome muito tempo, né, da sua vida, ansiedade, dinheiro gasto e tudo mais. Aí, e pra mim também eu fui percebendo que era um prazer temporário, sabe? Era Sim. legal na hora que chegava, aí abria, Sim. aí punha lá na minha prateleira, ficava tudo lindo, montava aquela cena, tirava a foto e acabou. E acabou. É, assim, do, é do momento que você clica em comprar, aí aquela ansiedade pra chegar, a hora que chega, aquela ansiedade pra abrir, abriu, acabou. Aí já é. E aí vamos lá. eu quero gastar o próximo. Qual vai ser o próximo? Entende? É, é o fato de consumir mesmo. Né? Aí a gente tava tá no banheiro do. Mat voltando aqui. Eu tô falando sobre ele, porque ele não utiliza drogas, no caso, eu queria, acho que ele quis dizer remédios. Uh, e, e aí ele vai mostrar o escritório, bem simples, né, você vê que ele diz que é, às vezes é mais bagunçado do que isso que vocês estão vendo, geralmente coloca muita coisa, equipamento de filmagem e tudo mais. O que, que você acha? Quando, eu vejo, é, quando hum. eu vejo essa cena eu já começo a lamentar todas as sim. minhas escolhas. sim, né? eu, eu, muitas eu vezes eu também faço. Por que, que eu não fiz algo tão. Tão simples, então, simples e, assim. e bonito visualmente, né? Não deixa de ser bonito tá bonito olhando assim, né? <risos> Tem uns um detalhe, detalhezinhos. Ah. É, ele parece ser fã do The Rock ali. Ele... Sim. O Mac, você vê que é o Mac preto, né? Difícil de ver, mais, mais difícil de ver, né? Acho que tem, um, tem uma versão do, do Mac aí. Uhum. Não sei se... Nesse, é uma versão antes desses últimos que eu sei, Que agora é são tão colorido. Sim. Aí até até um pouquinho pior. Mas uhum. antes tinha essa versão que era um, um Space Gray ali, uma coisa assim. E aí, né? Eu já vou voltar aqui, porque a gente vai ter que fazer todo o vídeo. A gente faz aquela... Lamenta mais uma vez. Porque aqui ele está mostrando sobre uma cômoda de equipamentos dele, que são é um escritórios, mas... E, ele, e aí ele diz sobre o quê? Que o, a cômoda dele é da IKEA, né? Mais uma vez, a IKEA aí nos mostrando que móveis simples e maravilhosos que nós não temos no Brasil. E aí você vê que ele é um cara fanático por fotografia, porque ele é um diretor, né? Então, né, justifica né? o cara gostar da arte, da fotografia. Que é uma coisa que eu gosto bastante, mas que eu nunca investi... Pra, eu uso o meu, meu telefone mesmo, mas seria um, possivelmente um hobby bem legal de, de, de se utilizar. Os tripés para câmeras e tudo mais. Então ele organiza muito bem organizado. Tem que ter um cuidado ali e tudo mais. Aí ele falou que não perde muito tempo decorando o apartamento. Que é o que ele gosta. Vai, ele vai direto ao assunto que vai fazer o trabalho dele pronto. Os móveis são bem, bem legais, mas pra mim tem tudo cara de IKEA e... <risos> é, Acho ele que a Ele falou gente... que a casa não é minimalista, mas uhum. eu vi... Algumas uns coisas quatro sim. Os é, tipo, banheiro ocupa um banheiro no tipo, um um quarto... A sala ali. E, e esse ali quarto espanha, seria é o escritório, um o quarto. Né? Uhum. E acabou, só isso. É isso. Não, é um apartamento, é pequeno. E como ele disse, ele não passa muito tempo preocupando com a decoração, às vezes decora, às vezes não. Não é regra. Então, ele também não se com, ah, só trazer coisas brancas ou só coisas pretas. E a palavra que ele disse ali, que é que define o minimalismo, assim, bem basicamente, para a gente pensar que ele é intencional. Então, assim. Ele faz as coisas pensando nele, é aquilo que faz bem pra ele, de um jeito que é bom pra ele e no tempo que é bom pra ele. Por quê? Muitas vezes a pessoa, ele vai mudar de apartamento, igual ele já teve outros apartamentos que eram muito mais minimalistas, como ele mesmo disse. Isso agora tá numa fase mais assim, ah, não vou me preocupar muito com a decoração, vou me preocupar com o meu trabalho e tal, e com o meu lazer com a minha esposa e tudo mais. Então, e não tem nada de errado nisso e nem no outro, entende? O que é importante para você nesse momento da vida? Ah, no momento eu quero decorar minha casa e fazer do meu jeito. Ótimo. Ou, ah, não, meu momento é, não vou me preocupar muito com decoração, mas também não vou enfeitar muito minha casa, não vou gastar dinheiro com isso agora. Beleza. É isso, é ser intencional. É isso que a gente sempre busca no minimalismo. Gostou do vídeo, Tomás? Eu que trouxe esse, então... Isso, Eu achei, é achei, achei bem interessante porque é um ponto de vista diferente, Diferente, né? a gente, diferente. A gente exatamente. não tá vendo só a decoração, né? Tá indo um pouco além da... Um pouco além. Vida. Exatamente, a gente não tá trazendo aqui... Vou deixar bem claro que todos os vídeos que vocês estão vendo, se você já viu algum, você esse é o primeiro, os outros vídeos, a gente não traz só tour pela casa e tudo mais. A gente traz reformas, a gente traz faxinas... A gente traz parte de alimentação que a gente já trouxe e assim, várias outras coisas que é legal de se ver que o minimalismo ele influencia em todas as áreas da vida. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, curta, comente, compartilha, dê suas sugestões nos comentários quando quiser que a gente traz alguma coisa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.